Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu sou psicólogo formado pelo ERJ e eu quero convidar você para curtir aqui em cima a minha página no Facebook e acompanhar atualizações de qualidade no seu celular, no seu notebook, no seu tablet, no seu computador sobre psicologia, coaching, técnicas de memorização que podem te ajudar a ser aprovado no vestibular ou concurso público, se você desejar. Então clique aqui em curtir e receba essas atualizações agora mesmo. Um grande abraço!